Pessoal, estou indo buscar cana com os bois Olha a cana aí pessoal, agora só arrumar o carro, oito aqui. oito aqui, olha aí pessoal, carro cheio de cana, agora é só amarrar e ir embora, pronto, carro amarrado, agora embora. Bora. É Janduí, cheio é. é de